no canal sejam é um todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de, de Angola na Gringa. Meu nome é David de Pontes PJ, estudante político de línguas estrangeiras aqui na Rússia. Bem, hoje é um vídeo muito especial porque acabei de fazer um ano aqui na Rússia. Já faz um ano desde que saí de Angola e vim para cá na Rússia. Sei lá, parece que foi ontem. O tempo passou muito rápido e nesse ano aconteceu muita coisa. Universidade, aprendi coisas novas, culturas, novos idiomas, novas damas e yeah. aí, Então, praticamente muita coisa nova e é o que eu vou tentar partilhar com vocês: vou tentar explicar e contar um pouquinho para vocês como é que foi essa experiência de um ano aqui na Rússia. Então, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. Obrigado, Val. Isso, é de tropa me Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Diário de um na Gringa, né? E, então, pessoal, já faz um ano né, desde que eu cheguei aqui na Rússia e eu queria de uma forma uh, resumida né, explicar ou falar um pouquinho de como tem sido essa experiência ou de como é que foi essa experiência de um ano como estudante estrangeiro aqui na Rússia. Bem, para começar, eu gostaria de começar bem do princípio, né? quando, comece, quando cheguei aqui na Rússia, em dezembro do ano passado. Bem, acho que qualquer, né? qualquer estudante né? que batalhou, que estudou bastante e passou por um teste para vir a este país, que é a Rússia, né? ao chegar aqui, alegria é imensa, né? a alegria mesmo é muito grande e pronto um, quando cheguei aqui me levaram até o dormitório estudantil e tudo mais um, já comecei com muita muita troca de experiência possamos assim dizer uh, com pessoas uh, de outros países porque no quarto ou no dormitório em que eu estava estava com pessoas de outros países Estava com alguém da Armênia com um estudante da do Irão uh, este estudante do qual tem um vídeo aqui no meu canal. Onde ele grava, né? Onde ele cantava uma música uh, Com a guitarra dele e tudo mais Então Rússia um, ah, é realmente um país muito bom uh, Muito bom, houve momentos em que eu só quis voltar para Angola Houve momentos em que uh, Tudo que eu mais queria era estar na minha casa Com os meus irmãos Treinar no ginásio com meus irmãos, comer aquele fungo da velha, aquela feijoada. E esses, acho que esses foram os momentos, assim, que eu posso chamar os momentos, alguns momentos difíceis, né? Porque viram, assim, houve momentos mais difíceis que esses. Yeah, então, esses foram os momentos que, de, alguma, de algum modo, me fizeram sentir saudades de Angola, de algum modo, fizeram mesmo com que eu quisesse voltar para Angola. Ah, quanto à universidade, a universidade o estudo aqui é muito bom. Os professores são são ótimos, né? ajudam bastante os estudantes. Ah, é difícil um estudante aqui não ter bom aproveitamento estudantil porque os professores realmente ajudam bastante. Os professores, alguns dos professores até são amigos, né? dos estudantes tentam ajudar na medida que podem. Eu sempre me ajudaram meus professores. Principalmente a minha professora de língua russa que eu gosto muito, uma professora ótima. Uh, eu como gosto de idiomas e tudo mais, então sempre nos demos bem, gramática. Olha pessoal, aqui está muito bonito, olhem para isto. <risos> yeah, então, quanto à universidade, a universidade mesmo é muito boa. As universidades, eu creio, mas falando da universidade em que eu estudo, né, que é a Universidade UDN, Uh, é muito bom, os professores são muito fixos, yeah, mas quando também tem problema com a universidade, né? Uh, deixar algumas cadeiras, as coisas ficam um pouquinho complicadas. Uh, quanto ao povo russo, uh, bem, é um povo calmo, né? <risos> um povo calmo uh, e também agressivo e eu já eu no princípio quando cheguei aqui eu me perguntei mas por que, que os russos falam como se estivessem a discutir contigo tipo eles sempre que estão a falar sempre que estão a falar é tipo parece parece que estão tão arrogantes né tipo parece que estão aí com raiva de alguma coisa mas na verdade não é simplesmente assim de jeito que eles falam eles falam com muita força e muita garra também então, basicamente diz é hey what's up bro Hello. que tal yeah. <laughs> yeah yeah yeah <laughs> então Uh, eu também como epa, faz parte né? eles falam com falam sempre gritando né? nem sempre mas prontos a maioria das vezes que eles falam é como se estivessem gritando como se estivessem chateados contigo então prontos eu tentei também começar a falar assim então tá a falar estou a tentar gritar um pouquinho porque epa, pronto acho que é assim uh, o meu de comunicação aqui então no princípio eu fiquei, fiquei, fiquei um pouquinho com medo, tipo, nesse caso. Poxa, mas o que que eu fiz? Estão sempre a falar comigo como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Estão sempre a gritar comigo. Estão sempre chateados. É o quê? Não, é assim, né? Me explicaram. Não é assim do jeito que eles falam, né? Ah, por exemplo, tem aqui as, as seguranças no, nos dormitórios, né? Que controlam e supervisam. Fazem a supervisão aí do dormitório. momento quando vem para falar contigo, é já começando a te gritar, tipo porra não sei lá o que é tipo dá boa de berros e tudo mais mas não é que essa pessoa está chateada contigo é simplesmente que é simplesmente que acho que é assim né que falam então pronto e yeah. então é basicamente isso agora sobre mulheres russas <risos> sobre mulheres russas é para não sou russas porque aqui é mesmo um intercâmbio fodido. Aqui você prova de tudo. Tem tem maionese, tem feijoada, tem abacate, tudo. Mistura, todas as misturas aqui tem. Aqui você acaba por comer frutas com todo tipo de sal e açúcar. <risos> e yeah, então sobre, mas vou falar especialmente sobre as mulheres russas, né? É, pá, eu já tive a oportunidade de, de conhecer, né? Tive a oportunidade de conhecer aí algumas mulheres russas mesmo. E... Epa, posso dizer que, bem, são boas, são boas no que toca a, a comer, né, a se comer, ah, quero dizer, a prepararem comidas, as coisas todas, elas preparam bem as comidas, enfim, <risos> e yeah, aí, então, quantas mulheres russas, né, uh, eu tive a oportunidade de conhecer, né, e... Uh, ter uma amizade né, com uma, com uma russa, uma mulher russa e realmente gostei imenso, uh, gostei imenso, gostava bastante do jeito que essa mulher me tratava uh, são muito carinhosas e mimosas, possamos assim dizer uh, eu, uh, eu com essa amiga que eu tive, essa amiga russa que eu tive eu bastava dar um berrinhozinho, tipo, falar uma coisinha bem simples ela, ela, ela já começava a chorar, a dizer que você não me gosta, você... Tipo, eu achei que são um pouquinho mimosas, né, comparado a nossas, a nossas angolanas e tudo mais. Que talvez precisam de mais atenção, mais carinho. E pronto, eu tive que aprender, né, a, a dar isso, né, dar mais atenção, mais carinho, mais tempo. Porque... É pra, enfim, é como se fosse aqueles vídeos que eu via quando eu estava em Angola. Ela sonhou sobre alguma coisa, ela no sonho sonhou que lhe traísse, ou no sonho sonhou que, sei lá, que alguma coisa aconteceu. Quando ela acordar, na vida real está chateada mesmo contigo, porque sonhou com alguma coisa, sei lá como, tá vendo? Então, yeah. Então, considerando que aí, mulheres russas, são realmente mulheres muito fixe, uh, Eu aconselharia, né, se alguém, nesse caso, tivesse interessado em, talvez, ter uma relação com uma mulher russa, a aconselharia é para claro que nem todas são as mesmas não é mas algumas sim são né e tem assim esse caráter uh, que é muito bom eu gostei bastante uh, continuo gostando né continuo gostando e realmente foi muito bom e quanto a outras mulheres né de outros países uh, que eu já tive a oportunidade de conhecer uh, Colômbia né um país também muito bom gostei muito de ter amigas uh, da Colômbia, a Armênia também que é um país muito bom. As mulheres uh, da Armênia são muito fiéis. Uma coisa que eu pude notar, né, e aprender, eu pude ver isso que mulheres desse país, a Armênia, são mulheres muito, muito fiéis, muito fiéis. Não espetam chifre, não cornia. É talvez algumas, mas acho que eu conheci, né, uh, nesse um ano que passou muito rápido, acho que eu conheci não fazem isso é para não sei <risos> e yeah. conheci também cubanas né uh, cubanas uh, foi bom conhecer mas uh, tem muita garra possamos assim dizer mulheres cubanas gosto mesmo desse desses que está feio <risos> tá a brincar está a brincar mas enfim uh, conheci sim cubanas né que tive a oportunidade de partilhar de, part... de praticar um pouquinho a língua espanhola, né? que me ajudou bastante a aprender mais um pouquinho da língua espanhola. Enfim, se eu estiver a falar de todos os países, culturas que eu conheci, experimentei e. Pronto, não vamos terminar o vídeo hoje porque é mesmo bastante. Yeah. Uh, outra coisa que eu queria falar é sobre o, sobre o clima. né? Como podem ver, bem bonito, né? <risos> mas yeah, até não está fazendo tanto frio porque eu vim para essa floresta porque aqui não tem muita ventania né então uh, não faz assim tanto tá frio. mas eu tô com luvas tô com luvas por isso a minha mão tá fora a outra minha mão tá no bolso e tô com nesse caso a bota aí e ajudaria eu não ficar com frio e yeah, então o clima aqui é muito complicado de dizer nesse um ano até no, uh, não acho que não foi suficiente para mim aprender a entender bem como é que funciona esse clima às vezes sentindo sinto saudade de uma boa chuva mesmo de Angola. Aquela chuva que pronto. E yeah, aqui normalmente está chover, mas quando tá chover, mas é aquelas chuvas miúdas, chuvas assim, básicas. Ou então se tiver, por exemplo, nesse tempo de, de frio ou neve, chove, mas começa a cair um pouquinho de neve e tudo mais. Então, opa, ah, o clima aqui é complicado, tem tempo de calor. E muita gente pergunta ou pensa que aqui na Rússia não faz calor, faz muito calor, sim. Ah, faz mesmo muito calor. E nesse caso, ah, o tempo de calor é muito pouco, acho que são três meses. E também não é nada aquele calor assim tão forte, né? mas faz calor, sim. Ah, e acho que é um dos tempos mais bons, porque podemos ver tantas pessoas né? com poucas roupas. <risos> podemos ver tantas pessoas com poucas roupas e yeah, a mostrar um pouquinho aí o que tem de atributos e eu como não falto nisso né e yeah, a um par de escornos, sair na rua mesmo tipo nada a mostrar que nós temos também <risos> e yeah, a então uh, de uma forma resumida né uh, pessoal de uma forma bem resumida estou a gostar imenso uh, de estar aqui na Rússia Moscou já se passou um ano passou muito rápido um, houve momentos em que eu quis mesmo voltar para Angola, realmente uh, eu tive o que chamam de, de depressão, né? Acho que é depressão. Eu estava me sentindo estava me senti muito frustrado, muito apertado, muito não tinha nem tempo para mim. Estava sentindo que não tinha nem tempo para mim nem para respirar. Era muita coisa ao mesmo tempo. Uh, quem sabe eu trabalho também aqui na Rússia, eu trabalho com idiomas. Uh, então, às vezes conciliar um pouquinho o trabalho, não é? a, a universidade. Ainda tem um ginásio que é uma coisa que eu não posso parar de fazer, porque eu tenho certeza que se parar de ir para o ginásio, não sei, eu vou sentir como se tivesse entrado uma parte de mim. É uma coisa que eu gosto, me faz sentir vivo, me faz sentir bem. Então tem a universidade, o trabalho, tem o ginásio e ainda tem o judo, porque eu treino o judo, quem sabe, ah, quem me conhece sabe que eu treino o judo e eu gosto de treinar judo. E pronto, e acabam também ter aquelas outras amizades, né, aquelas meninas que querem sair, ir para uma discoteca e tudo mais, então ficava sem tempo. Tempo para mim mesmo, tempo só para estar comigo mesmo. Então, isso foi me afetando um pouquinho, eu estava sentindo que o tempo estava a passar muito rápido e eu acabava não fazendo nada. E, bem, isso me deixou um pouquinho triste, me deixou um pouquinho para baixo, né. Mas, felizmente, uh, tenho a minha família, né, uh, conversei com a minha família, meus irmãos. Meus tios e tive a ajuda deles, né? Uh, fico muito feliz por ter essas pessoas perto de mim. Tive a ajuda deles com conversa, mesmo estando distante. e Posso dizer que estou bem, uh, já superei isso, já passei por isso e estou bem, estou de volta aos carris. Yeah, então é basicamente isso, pessoal. Uh, o vídeo já está aqui com quase 15 minutos. Então, para o vídeo não ser assim tão longo, uh, eu vou vou tentar terminar o vídeo por aqui, é? então basicamente isso pessoal, não se esqueça, não se não se esqueça não se esqueça de se inscrever no canal, se é novo aqui no canal, Diário de Angolano na Gringa meu nome é David Pontes PJ, estudando poliglota de línguas estrangeiras aqui na Rússia se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui no vídeo o que você achou desse vídeo, se faltou falar sobre alguma coisa Escreva aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo a falar sobre isso. Sabem que eu não tenho. Um, não tenho um escrúpulos. <risos> e yeah, aí, então posso falar sobre qualquer coisa só deixar aí nos comentários que eu vou fazer isso. É isso aí pessoal. Tamo juntos. Valeu!